mundo. Todo... Baixo para todo mundo? É, de repente eu... é, eu acho que é no teu sistema. O André disse que tá bom. Alguém mais tá com problema? Eu acho então, que tá. eu vou namorar aqui. Obrigada. nada, tá normal para Cleonice, para a galera, tá Então, é, é aí, a bom Vamos lá, tá gravando. Vou fazer o um resumo de ontem. Então, ontem a gente, eu apresentei para vocês a lógica de funcionamento do OBS, bem superficialmente, identificando qual é a, a forma do, do software. Ele trabalha com cenas e com fontes em cada cena. Ele é um software de composição, é uma mesa de corte e composição nos mesmos moldes do que as transmissões de TV fazem. Então, lá a gente consegue fazer essa captação de várias fontes, montar é, a, o teu layout e recursos que tu tens naquela cena, e tu fazer a transmissão ou usar ela para diversos fins. Então, fizemos isso, olhamos o OBS, a cara dele, e aí partimos para a configuração do Web Capture. O Web Capture eu, eu, eu mostrei para vocês, que vocês caindo nessa tela... Ele aparece com uma configuração básica, de fato, com a tela preta. Eu vou me desconectar para fazer o um processo rapidinho. Me desconectei, não estou mais conectado na minha conta. Logo, o que vocês têm que fazer? Caindo aqui no Web Capturer, vocês têm que vir em Sign e usar uma conta da preferência de vocês. Eu uso uma conta do Gmail, que é a minha conta base, para manter as configurações do web né? nesta conta. Sempre que eu acesso, as configurações estão lá. Me conectei, já aparece aqui a minha, meu, meu iconezinho com, a minha, com o meu rosto, a foto que eu uso no perfil do, do Gmail. Eu vou em settings e aí eu passei as configurações para vocês. Aqui, ó. É, depois de três segundos sem áudio, ele adiciona três linhas em branco isto é um dos pontos que vocês deveriam configurar. O resto está em aparência. Aí passei tamanho de fonte, a fonte tem que ser branca, tamanho de fonte, altura de linha, espaçamento entre letras. Eu optei por usar tudo em caixa alta. Os alinhamentos eu passei para vocês tem que ser full no é alinhamento horizontal e lower term no alinhamento vertical. É, e o fundo o fundo do, é, da tela, em vez de preto, que é o padrão, eu passei para verde. E acho que era isso, o básico. Então... Ah, um outro detalhe que eu não mostrei ontem é as linguagens que ele transcreve. Vocês botem o português Brasil, porque ele vai funcionar melhor. Tá? Então, como é que vocês fazem? Vão aqui em language e aqui escrevam português, e comecem a escrever português e ele vai filtrando, vai aparecer português Brasil português Portugal. Marquem o português Brasil, porque aí ele vai reconhecer com mais facilidade as expressões da, da nossa língua. Feito isto, a gente sai, eu já vou botar de volta uh, o webcast funcionando. Este foi o básico de ontem. Aí voltamos para o OBS. E no OBS agora a gente vai montar a cena. Eu comecei montando a cena com vocês, uma cena nova, eu já tenho a minha cena configurada, que é a que eu estou disponibilizando para vocês a partir da, da webcam virtual que o próprio OBS habilita. Criei uma, uma, uma cena nova. Vejam que na cena nova eu já tenho o meu meu web captioner ativo e tem um detalhe que eu passei ontem para vocês que eu vou alterar o caminho para fazer isso eu vou tirar aqui esta fonte vai sumir o meu web captioner pronto então vamos começar a configuração no começar a configuração no obs posso seguir tá todo mundo com obs aí bom de qualquer forma quem não estiver acompanhando pelo OBS, pode depois recuperar a gravação que vai ficar lá no canal, como a primeira parte de ontem, vocês podem rever com calma. Podem optar, eu vou fazendo devagarinho para fazer junto com vocês. Se vocês quiserem se focar, manter o foco na explicação, prestem atenção que eu vou mostrando. Depois vocês reproduzem a partir da gravação. Vocês decidem, ok? Vou lá então. Primeira coisa. A gente cria uma cena, já expliquei para vocês, está aqui no canto esquerdo inferior o OBS. Eu criei uma cena nova ontem. Esta cena, eu coloquei o um nome, clica no botãozinho mais, embaixo, aqui nesse espaço de cenas, clica no botão mais e aí ele aparece um campo para tu escrever o nome da tua cena. A minha cena está em branco, porque por enquanto eu estou usando esta que já está configurada. Então eu vou... Eu vou reproduzir aquela cena que já está pronta. Primeira coisa, como a gente já configurou o OBS, a gente vai em captura de janela. É, captura de janela, ponha um nome, eu, tô, eu botei o nome Web Captioner, mas ponha um nome que vocês julgarem mais adequado na cena de vocês, eu vou botar Trans... Eu posso até usar uma fonte já definida, mas vou criar uma nova... Para fazer todo o caminho para vocês. Ó. Transcrição. Criei uma fonte nova de captura de janela com o nome transcrição. Ele me abre essa tela para eu definir que janela que eu quero trazer como fonte. Aqui nesse primeiro campo, ele. Vocês estão vendo a janela que abriu? Tá aparecendo para vocês? Tá. Então, aqui é... Tá. Aqui, deixa eu passar para cá. Aqui na janela que abriu, eu posso escolher todas as abas do navegador. Na verdade, tudo que está aberto no meu computador. Ó. Janelas. Aí ele já me mostra que tem uma aba do Chrome. É que tem gente querendo entrar. Pera Volto para o Aqui ele me, me mostra minhas abas, por isso que eu já disse para vocês deixarem o Web Captioner aberto. Se vocês abrirem esta aba, a princípio tem que aparecer uma, a, um nome, aqui como este, Chrome.exe, e o nome do título da janela que já está aberta lá, Web Captioner. Ó, quando eu seleciono ela, aparece automaticamente ela como a captura de janela na fonte que eu escolhi. Como fonte, aliás. Aqui no modo de captura, vocês podem deixar automático, que não interfere em nada. Isso aqui é importante. Vejam que, é, quando a gente abre uma janela, bem lá em cima, na aba, aparece o um, um nome do elemento da web que vocês abriram, da página, do portal, do software. Ele, ele mostra aqui em cima. Vejam o que está escrito lá, Web Captioner. Esse é o título da janela que é programado lá no, na página que vocês estão acessando. Vai aparecer para qualquer aba. Pode falar quem abriu o microfone. Alguém abriu? Não? Sigo aqui. Então, é isso que vai identificar o que vocês querem chamar para cá como fonte. Então, isso, aqui aparece para mim, ó, Web Captioner, lá no Google Chrome. Esta janela, esse, essa opção, eu clico e automaticamente o Web Captioner... Vem como, como fonte em captura de janela. E aqui, vocês têm essa opção, ó, combinar o título. Ou seja, ele busca este título específico aqui, ó Web Captioner, ele busca o título da aba, se não, ele vai buscar uma janela parecida que, o que ele, é o que ele vai tentar encontrar, uma indicação. Mas, por isso, sempre que vocês forem usar, o OBS com esta cena, você sempre abram primeiro o web captioner, botem ele a rodar, botem ele em tela cheia, e aí, automaticamente, quando abrirem o OBS naquela cena, ele já vai aparecer certinho. Feito isso, bem ok. E já está lá minha cena. Aqui na minha cena, na cena que eu estou montando. Então... Uh a gente precisa fazer um ajuste, porque vejam que ele abriu aqui com tela cheia, e vejam que na minha cena montada, o Web Captioner ele aparece só naquele retângulo na parte de baixo, na posição de legenda. Como é que eu faço isso? Faço da seguinte forma, deixa eu só... gente querendo entrar, pera um minutinho... Então, como é que eu faço esse ajuste? Deixa eu botar em tela cheia aqui. Como é que eu faço esse ajuste? Da seguinte forma: eu venho em. Clico com o botão direito do mouse em cima do nome da janela botão direito do mouse. Botão direito do mouse em cima da, do nome da janela. Venham em transformar, editar, transformação. Abre esta janela aqui. O tamanho, ele já entrou, o tamanho padrão da área de trabalho da cena. Posição, idem. O que a gente vai alterar aqui? o corte para ficar aparecendo o, a janela a, dessa fonte do webcaptioner só no espaço de baixo, considerando esse tamanho das três linhas e, no, e na posição de legenda, que no caso eu optei por ser na parte de baixo da janela da, da câmera virtual. Então o que, que eu faço? Vou começar a cortar, e ele é em tempo real, eu vou cortar a parte de cima, vejam só. Eu vou aumentando o valor e ele está cortando, diminuindo o tamanho da janela, começando pela parte de cima. Ele está recolhendo a minha janela para cima, estão vendo? Se eu for clicando aqui, ó, um a um, ele vai. Vocês vão vendo acontecer a transformação. Mas eu já vou ir aqui para os 150. Vamos ver. Então é? Vou para 300, eu sei mais ou menos o valor que é, mas só para vocês perceberem, ó, 300, vou aumentar mais um pouco, 450. Ó, tá quase, agora eu vou ajustar no, no ajuste fino aqui, ó. Tá indo quase, tá indo quase. Alô, câmbio, tá vendo, tá vendo? Tá vendo? Tá? Vai aparecer lá as três linhas. Eu vou falar porque eu estava em silêncio. Ó. Três linhas lá. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aqui tá bom. Tá, mas vejam que vocês recolheram tudo, toda a janela ela foi recolhida para cima. O que que eu vou fazer? Eu vou mudar a posição. Eu posso fazer a, o ajuste de posição de volta para baixo por essa, esses dois primeiros parâmetros aqui da janela. Ó. Posição horizontal ou vertical. É, essa mudança aqui que eu estou fazendo é a mudança horizontal. Tem que ficar em zero. A outra mudança que é deste lado aqui é a mudança na vertical. Que eu vou empurrar para baixo de volta. Deixa eu botar aqui 600. Vamos ver. Ó, passou demais. Vamos diminuir um pouco dos 600. Vou subir, subir, subir, subir, subir, subir. Agora tem um outro detalhezinho, vejam que tem uma coisa aqui que não me interessa, que é a barra inferior do Web Captioner, onde tem aqueles botõezinhos do Web Captioner lá. Aquilo ali não me interessa. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou cortar a parte de baixo como eu fiz o recolhimento para cima. Agora eu vou recolher essa parte de baixo até sumir esta aba do Web Captioner. Então, eu vou cortar. Comecei. Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando. Estou indo no ajuste fino aqui, ó. Cortei. Agora, eu empurro mais um pouquinho para baixo, de novo. Empurrei, empurrei, empurrei, empurrei, empurrei. Vou grudar embaixo ali. Ó, maravilha. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Foi. Tá ajustado. Fechou. Então... Janela do Web a legenda em si já está ajustada. O que, que eu preciso fazer? Tirar o fundo verde. Tirar o fundo verde. Como é que eu tiro o fundo verde? Aplicando o Chroma Key. Deixa eu ver, lembrar que acho que é em filtros, em filtros, a minha janela que cortou a parte de baixo, tá? Eu redimensionei aqui para aparecer esse botãozinho, mas aqui em filtros, vou de novo, tá? Estou com a janela selecionada da transcrição, na fonte aqui, nas fontes, transcrição. Vou em filtros aqui neste botão. Clico em filtros. Aqui no meu computador, na tela, ele abriu muito grande e cortou a parte de baixo da janela. Eu, no meu caso, eu vou em cima e vou arrastar, redimensionar a janela para ela ficar com um tamanho que eu consiga ver os botões embaixo aqui. Tem um botão mais... Vou clicar no botão mais e aí vai aparecer aqui para mim, ó. Chroma Key. Vou aplicar este filtro, Chroma Key. Vou dar um nome qualquer, já deixo como padrão Chroma Key, do OK. E automaticamente ele já me definiu a cor do Chroma Key, ou seja, o que que eu vou eliminar nessa fonte, o fundo verde. Eu poderia trabalhar com azul, com magenta ou com alguma outra cor personalizada. Mas o verde é uma cor padrão para croma aqui. Deixo o verde e fecho. Olha só o que, que aconteceu. Já ficamos sem o fundo. O fundo ficou transparente. Eu enxergo o que está atrás da minha legenda, da minha fonte. O que, que eu preciso fazer? Uh, vou agora, nesse momento, puxar a minha câmera, só que para vocês puxarem a webcam de vocês, vocês têm que desligar ela no Meet, porque senão vai dar conflito, porque os recursos da webcam já vai estar tá em uso por outro sistema. Então o que, que vocês vão fazer? Desligar a câmera no Meet, senão ele não vai deixar vocês usarem a, a câmera no, lá no, no OBS. Quem está com a câmera ligada no Meet, desligue a câmera. Tá? Desliguem a câmera de vocês no Meet, clicando neste botãozinho aqui, ó. Tá? Esse botãozinho aqui, desliga a câmera. Aí, desliguem a câmera e, vo e vamos voltar lá para o OBS. Desliguem a câmera e voltem para o OBS. Senão, ele não deixa vocês puxarem a câmera para cá. Agora, vamos chamar outra fonte para nossa cena a fonte vai ser o webcam é, deixa eu achar a fonte dispositivo de captura de deixa eu ver aqui deixa eu me lembrar. É, dispositivo de captura de vídeo isso vamos no botão mais na tua cena selecionada vamos no botão mais dispositivo de captura de vídeo é, deixem o nome, o nome padrão, tem problema, tem ok. Aliás, no meu caso eu vou ter que trocar, porque já tem um nome igual ali. Dispositivo de captura captura de vídeo, só vou deixar. Mas vocês podem usar o nome que melhor lhe convier. Dou ok. E ele vai... Me abrir esta janela para que eu selecione a minha webcam. No meu computador é uma webcam, nesse momento, integrada ao notebook. É a HP HD webcam. É esta a webcam que eu vou usar. Eu seleciono e automaticamente ela deveria aparecer aqui. Não apareceu. Uh, deixa eu ver por quê. Talvez tenha dado ainda algum conflito. tchau, tchau. Uh, acho que ainda está pendurada lá no meu... É, ele vai fazer a mesma coisa que fez para mim. Ah, pois não, pode falar. Ele disse que está sendo usado já. É, é, porque ele, ela ficou pendurada lá no... Deixa eu fazer um, uma outra tentativa aqui. Eu vou tirar... É, mesmo que ela esteja desligada, eu achei que ia funcionar, mas ah, não funcionou. Só subindo. esmaltecer no, no próprio OBS ali, puxar a alavanquinha ali da transição. É, não, mas é que nesse caso ainda ela não está disponível para eu, eu usar ela no, na, na captura aqui. É porque ela ficou pendurada lá no OBS, mas eu vou fazer... Eu vou desabilitar ela por completo no Meet para mim aqui. Se você, eu já volto a, a comentar isso com vocês. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou vir em configurações... Vou em vídeo e vou tirar tudo daqui. Alô, atenção. Ele deixou pendurada a câmera. É porque tu, ele fez a mesma coisa para mim, ele está ele ele tá usando na outra cena, daí tu vai é. ter que a primeira cena. Ele não usa duas vezes a mesma fonte. É, fiz, é, fiz, é. Hum, Vamos fazer o seguinte. Ou oh, não vai deixar usar o seu é, buenas, vocês vão fazer exatamente o caminho que eu estou indicando para vocês. Tá? É porque eu estou com duas cenas iguais usando a mesma fonte, e isso está dando um conflito no uso do recurso. Tá? Fazendo isso, se vocês já não tiverem uma cena habilitada usando a mesma fonte, deixa eu fazer uma coisinha aqui, eu vou tirar o OBS, vou desligar. Só para tentar corrigir isso, vou ligar de novo. Agora não tem nada usando a minha câmera. A minha, tá. Vou iniciar o OBS de novo. Ó, agora ele já puxou a minha câmera. Pronto. É, ele tinha mantido o recurso disputando com a, com a outra cena, agora eu já estou na cena nova, meu dispositivo está aqui, ficou habilitado, é um conflito dentro do próprio OBS, ok? Já está aqui minha câmera, o que eu vou fazer? Ela abriu uma janelinha pequena, ele não está ocupando o espaço todo da minha, da minha cena, eu posso redimensionar clicando com o botão esquerdo e puxando a alcinha. Vou redimensionar o tamanho, vou redimensionar o tamanho da minha da minha janela. E vou com o botão direcional do meu do, do meu teclado. Eu posso ir clicando para o lado direito e vou posicionar a minha janela no meio de uma forma prática, bem rapidinho de fazer. É... Pronto. Minha transcrição. Deixa eu reiniciar a transcrição do Meet, que ele perdeu o meu web captioner. Né? Também está em disputa o recurso Vamos lá com o outro. Qual a outra cena. Poxa. Entrou tudo em conflito aqui. Mas paciência. Voltou. Tá. Uh, vamos lá. Ah, eu vou dando o caminho para vocês, mas eu vou usar eu vou, eu vou usar outra estratégia. Pra, eu vou tirar essa cena aqui que eu estou criando e vou dar os caminhos para vocês na cena já criada para ele não gerar conflitos aqui no meu OBS, ok? Deixa eu voltar tudo. Deixa eu, deixa eu, eu vou desligar o OBS e ligar de novo para ele encerrar os conflitos e habilitar tudo desde o início. Ah, eu... Bom, só, enquanto eu tô fa posso fazer uma pergunta? Claro que sim, claro que sim. É, desculpa, é, Tiago de São Vicente do Sul. Só uma, uma, uma dúvida. Eu tenho como... Não vale a pena eu botar ele na tela cheia ali? Que eu, eu sei que tem um botão, mas eu não lembro mais como é que faço Para deixar a câmera como tela ocupando todo o espaço? Pode, claro que pode. Sem problema nenhum. Eu estou usando o padrão da, da fonte que eu estou usando. É. Mas vocês podem configurar a cena do, da forma que vocês acharem mais conveniente, sem problema nenhum. Tá? Deixa eu só refazer o caminho aqui para encerrar os conflitos. Tá. Aqui uma parte já resolveu. os conflitos não está identificando minutinho deixa eu só resolver é. os bugs aqui que eu que eu próprio gerei ele está aqui Aqui está. está ali, tudo certinho. A janela de Chrome cheia. E eu vou tirar isso aqui então e botar ele de novo. Tiro. Corrigir do bug, deixa eu só fazer o ajuste aqui, o corte, para ele, na, na minha cena, para ele não ficar perdido aqui. Já está aparecendo para vocês, né? Alô, câmbio, podem me dar um feedback, esse já está aparecendo direitinho. Alô, se eu estava na outra janela, eu não tava vendo você escrever no chat. Alô, alô. Falando só para teste de ajuste, ajuste da janela, ajuste da janela, ajuste da janela, ajuste da janela, ajuste da janela, ajuste, da janela, ajuste. Aqui, parte de baixo, ajustando, ajustando, ajustando, ajustando, ajustando. Morrendo para lá. Alô! Atenção, atenção. Aqui. Atenção, atenção. Deixa eu deixar o tamanho certo. Aqui. A parte de cima, vou vendo um pouquinho mais para baixo. Eu... Tá, fiz um ajuste aqui na hora para voltar a nossa a, a tutorial. Bom, eh, é, vocês estão. Com suponho. Vocês estão com algo assim. Me, me dê um feedback aí vocês devem estar com a webcam, com o webcast com, com a transcrição em cima da, da imagem de vocês. É assim que está aparecendo? Vamos fazer, vamos fazer uma pausa. É assim que está aparecendo? Tem que aparecer para vocês deste jeito aqui. Ficou assim? Falta o quê? Falta colocar entre a imagem da webcam e a transcrição, falta botar o fundo cinza para gerar o contraste. É assim que está aparecendo para vocês? A minha ficou, ela ficou ao contrário, ela ficou o webcast para baixo da... Das tá, as... fácil de resolver. Olha só, a tua ficou assim, é isto? Isso. Então, tu só arrasta para cima. Ó, ela tem que ficar no empilhamento, a janela, do, a fonte do web captioner deve estar na parte de cima do empilhamento. Tu só clica com o mouse e arrasta para cima ou para baixo. Tá? Tá, beleza, obrigado. Barbadinha. Bom, o resultado aí para vocês tem que ter sido esse resultado. A fonte da a webcam no empilhamento embaixo, web captioner em cima, o que vai aparecer é a imagem atrás e, e a transcrição na frente, deste jeito aqui que aparece no lado esquerdo. Aqui. Ficou assim para todo mundo? Alguém está com alguma dificuldade? Positivo? Negativo? De qualquer forma, está gravado para vocês depois reproduzirem e tirarem dúvida, mas podem me indicar aí se tiverem travado em algum ponto. Como é que está? Ok? Não ok? Tranquilo. Sério? Que ótimo. Vamos lá, quem conseguiu? Abram aí, digam ó, sim, ok. Boa tarde, professor Raimundo, tudo bom? Tudo, manda, Gustavo. Olha só, para mim não deu, ele não está reconhecendo, infelizmente, aqui no OBS, no, na parte da transcrição, ele não reconhece, ele só está reconhecendo, eu, eu não consigo trocar a janela para aquela janela anterior, né, do Chrome, do Web Captioner. Tá, não está reconhecendo o Web Captioner. Isso. E, tá, deve ter dado um bugzinho muito parecido com o bug que deu para mim deve haver uma disputa de recurso no computador, o OBS deve estar tentando acessar alguma coisa naquela aquela aba e ela deve estar sendo disputada com algum outro recurso do computador. O que, como é que funcionou? Aqui para mim, eu, eu fechei tudo e abri tudo de novo. Tá? Fechei o OBS e fechei aquela aba. Antes de abrir o OBS, abre o Web Captioner de novo. Depois tu vem para o OBS para Fazer a captura de janela e puxar o Web Captioner de novo para cá. Tenta fazer isso para ver se corrige. Ok, tô tentando aqui, obrigado. Né? Fecha tudo, abre o Web Captioner primeiro, e aí depois vem no OBS e faz a captura de janela para ele aparecer nas opções aqui. O Web Captioner ele tem que estar tá aberto antes de tu abrir o OBS para ele ser reconhecido pelo OBS. Pode ser que né, se abre e fecha, ficou algum lixo, lixo perdido, te disputa por recurso no computador, alguma coisa tentando acessar outra coisa, e aí pode ter dado um bugzinho. Tá? Se aconteceu isso, fecha tudo e começa devagarinho de novo, abre a janela do Web Caption, né, abre o OBS, e aí é, recupera a tua cena. Vê se corrige aí. Tá? E para fechar, posso seguir... Posso seguir? Tranquilo, Gustavo? Tudo ok? Então, vou seguir. Estou tô, tô fazendo aqui, estou tentando tá. conversar, até tá, tá reiniciando. Tá. tá. De qualquer forma, eu vou seguindo aqui, depois a gente pode conversar mais um pouco. A última coisa que falta fazer é colocar fonte de cor no meio, entre a imagem que está atrás e a transcrição que está na frente. Botar um retângulo... Que vai gerar o contraste na nossa, na nossa legenda. Então, o que, que eu faço? Eu venho no botão Mais, Fonte de Cor, aceito o um nome e ele abre esta janela aqui. Tá? Quando vocês. Aí você, a gente escolhe uma cor, eu quero uma cor preta, também, tá escolhi o cor preto. Ok. E posso ocupar o um espaço inteiro da minha tela com este, com este retângulo. Ele vai abrir aqui, ó. Largura 1920, altura 1080. É o tamanho da tela do computador. Ele vai tapar tudo. E aí o que a gente faz? Redimensiona a fonte de cor, da mesma forma que a gente redimensionou a janela do Web Caption. Botão direito, na fonte de cor, transformar, editar, transformação. E aí, aqui, eu diminuo o tamanho. Aqui, eu coloquei coube para mim aqui, 130. Foi o ajuste que deixou o retângulo, o tamanho do retângulo aonde está a minha a minha transcrição depois de feito isto eu ajusto a posição levo este retângulo bem para baixo e boto ele abaixo da minha janela do web captioner tá? ele vai ficar atrás da minha janela bem captaram até aí tudo bem deixa eu ajustar ela aqui vou tirar aqui e vou fazer de novo com vocês tá? então vamos lá tiro a minha fonte de cor vou criar ela fonte de cor deixo o nome fonte de cor defino a cor como preta dou ok e dou ok ó tapou tudo tapou toda a minha tapou toda a minha janela o que, que eu vou fazer eu vou redimensionar ela Ó, posso fazer aqui tá? livremente, pegando a alcinha, vou redimensionando, para deixar com o tamanho, com a largura da, da minha webcam. Largura da minha webcam. Ó, fiz isso no visual, sem problema nenhum. Tá? Se vocês quiserem ter precisão, vocês podem ir para a janela de parâmetros e ajustar a altura. De, a dimens, as, as dimensões da, da, da minha fonte de cor. O que, que eu vou fazer agora? Vou fazer a formação, editar a transformação com valores mais precisos. Lembram aqui que eu tinha, acho que era 130 a altura. Ó, 130. A altura já ficou mais ou menos na altura da minha, trans, da, da minha janela do webcam. Só que, olha só, eu estou tapando a minha transcrição. Aconteceu a mesma coisa, agora não me recordo nem quem falou, que o empilhamento estava invertido. Ponte de cor tem que ficar entre o meu dispositivo de captura e a minha janela do Web Captioner. Então, eu seguro com o botão esquerdo do mouse e puxo para baixo. Ó, pronto, está aqui. Está funcionando. Então, eu tenho três elementos. Na parte de baixo do empilhamento, a minha a minha webcam que vocês estão usando, no meio, o meu retângulo preto e, na parte de cima, a janela do webcap. Conseguiram chegar até aí? Como é que está aí para vocês? Vamos lá. Ok. Cláudio, ok. Marielle, ok. Fernanda, sim. Ah, não, isso aí foi para a pergunta anterior, eu acho. Por favor, podem abrir o áudio ou podem escrever no chat que eu estou acompanhando. Conseguiram chegar nesta configuração aqui, funcionando dessa forma? Olha só, vou passar para lá. Está funcionando assim para vocês? Ah, é, Charlene, ok. Cláudio, ok. Que ótimo. A, Marielle, ok. Joyce, ok. Que ótimo. Leonardo, ok. Então, vocês já têm o que a gente precisa para habilitar a participação de vocês de volta agora no Meet com a transcrição em tempo real. Só que antes disso, a gente vai dar uma transparência para a nossa fonte de cor. É... Deixa eu me recordar agora que eu apaguei onde é que é a nossa transparência. Deixa eu ver se é aqui. Ponte de cor, me dê um minutinho para aqui, correção de cor de ah, Ai, agora eu perdi de vista. Deixa eu ver. Aqui. Opacidade, perfeito. Consegui acertar de primeira. Vejam só. Uh, venham em ponte de cor filtros correção de cor no botãozinho mais correção de cor aqui no botão mais correção querer perdi uh, tirar aqui correção de cor Aqui, correção de cor. E aí ele entra com esta opção aqui embaixo, opacidade. E a gente vai... Olha lá, ó. vejam que em tempo real eu consigo alterar a transparência daquele meu retângulo preto. Ajustem conforme vocês acharem adequado a ponto de não prejudicar a leitura do texto. Se não tiver um mínimo de contraste, a leitura de texto vai estar prejudicada. Contudo, é legal que vocês não deixem ele cortando a, a área útil da, da webcam. A gente perde o espaço que está atrás do retângulo preto. Então, eu acho legal que a gente dê uma transparência, pode ser em torno de 50%, já dá um, um, bom, um bom contraste, um pouquinho mais, 60% talvez. Olha aí, ó, do OK e já temos a transparência operando no, no, entre a nossa fonte de captura, nossa webcam e, e a transcrição do eles são em tempo real, pronta para ser usada em qualquer participação de vocês em videoconferências. O que, que falta fazer? Clicar nesse botãozinho aqui, ó. Iniciar câmera virtual. Cliquem nele, vai iniciar a câmera virtual do OBS. Pronto. A minha câmera virtual do OBS está habilitada. O que, que eu vou fazer agora? Vou voltar para o Meet, vou vir em Configurações no Meet, e vou escolher a minha webcam virtual, que é esta opção aqui, ó, OBS Virtual Camera. Clico nela e. Uh, e. Uh, ah, que a minha câmera está desligada. Clico nela, deixo ela marcada. E venho aqui e habilito a minha câmera. Tcharam! Agora convido a vocês todos a fazerem a mesma coisa. Habilitem a câmera virtual de vocês. Eu vou parar a minha apresentação e quero ver vocês com as câmeras. Câmeras com Dá a transcrição processo, em tempo. Repetir o processo de qual momento em diante? Do momento aqui para uh, do, do OBS aqui para transformar em câmera virtual. Tá, já vou abrir o meu compartilhamento para mostrar. Um minutinho. É só apertar no botãozinho ali à direita onde aparece iniciar a câmera virtual. assim, Depois que tu tá com a tua cena montada. Deixar in iniciar o compartilhamento. Já apareceu para vocês? Apareceu? Tá. Ó. É, é aqui, ó. Tem um botãozinho aqui, ó. Iniciar transmissão, iniciar gravação e iniciar câmera virtual. A minha eu já iniciei. Clica nesse botão, ele vai trocar iniciar câmera virtual por interromper. Se aparecer interromper, quer dizer que a tua câmera virtual já está habilitada. Tá? Feito isso, pronto, ele já está disponível no teu sistema para ser utilizado. Deixa o OBS aberto, minimizei e volto aqui no NIT. E aí no NIT eu tenho que trocar a minha webcam, na verdade a webcam já estava desligada, eu tenho que habilitar escolher a minha fonte de imagem, que é a OBS Virtual Camera. Quando tu instala o OBS ele já põe esse, esse, essa virtualização disponível só que tu tens que iniciar ela no OBS para depois ela funcionar aqui. Então, tu vais habilitar a tua câmera virtual com a cena que tu montou no OBS. E aí, ela está disponível com a transcrição, conforme nós fizemos, como está aparecendo para vocês agora na minha tela. No, na, no meu, na, minha, na minha webcam que vocês estão vendo aí. Deixa eu só vou tirar vou mudar o meu layout funcionou para vocês ou não? Não estou enxergando, eu não estou enxergando vocês. Podem ligar as câmeras de vocês para eu ver agora. Ficou, tá, tá, tá funcionando. É, eu, eu fixei para para me enxergar e ele me aparece ao contrário. Ele me aparece, eu, esse, aparece espelhado, mas para mim aparece. Fala que eu quero ver. Deixa não eu tá? Ver, eu acho que tá. Na verdade para é. mim ele está mostrando um monte de legenda já. Só ah, tá não, tudo... só quero ver se está para o lado certo, Por isso aí é curioso, tá? depende muito da tua webcam, para mim aparece ah. certo, ele está ele tá fazendo do lado certo. O que, que ah, acontece? Tá, Foi boa a tua observação, mas depende da tua webcam e do teu sistema, porque tem configurações de webcam que, como tu está te enxergando com a webcam, te filmando, o teu lado direito aparece na imagem do lado esquerdo. E as câmeras, algumas fazem automático, elas fazem o flip. Para tu enxergar o teu lado direito no lado esquerdo da imagem, ele faz... Vocês entendem a lógica? Porque se ele só reproduz o que ele está filmando, o teu, lado esquerdo, o teu lado direito ficaria no lado oposto. Né? Ficaria no lado oposto. Então, as câmeras automaticamente fazem o flip para enxergar o teu lado direito na tua direita, que é o lado esquerdo da tua tela. Se tu ficasse, obviamente, olhando no, do ponto de vista da tela. Bom, o, que, o que, que acontece? Às vezes, a câmera faz automático. E aí, a tua legenda ela vai aparecer invertida, ela vai correr de trás para frente. Se isto acontecer, e vai depender muito do sistema de vocês... Se isso acontecer, vocês vão fazer o seguinte no OBS. Se isso acontecer, na janela do Web Captioner, vocês vão ir em botão direito, botão direito, botão direito, transformar, e aí tem agora inverter, inverter vertical horizontal. Espera aí, deixa eu ver. Inverter vertical. Não. É, não é vertical. É no horizontal. Inverter horizontal. Alô, testando. É no inverter, ó. Botão direito sobre o web captioner, lá na fonte, transformar, inverter horizontal. Automaticamente, ele inverte a posição, a legenda começa a correr de trás para frente. No meu caso ele vai fazer, porque a minha câmera já faz o flip automático, eu não preciso inverter. Então, a legenda acaba correndo para o lado certo. Mas, no caso de vocês, talvez, dependendo se isso acontecer, vocês venham aqui e façam um flip para o lado oposto, que é inverter na horizontal e a legenda vai aparecer para o um usuário correndo para o lado certo. Deixa eu voltar aqui, que a minha já estava certa. Gente... É, inverter horizontal, pronto. Era isso. Alguma dúvida? Vocês já, já estão habilitados a participar de atividades online com uma câmera virtual com transcrição em tempo real de voz para texto. Estamos a quase uma hora, conseguimos cumprir o nosso o nosso cronograma, o nosso horário, como eu tinha dito ontem para vocês, eu tinha me programado para conseguir atender a essa demanda em dois dias. Se houvesse alguma necessidade específica, a gente usaria o dia de amanhã. Eu vou interromper a gravação para vocês poderem recuperar as informações em um vídeo menor e deixo as dúvidas para a gente poder falar livremente aqui sem estar gravando.